Eu comecei atendendo como manicure em casa e aumentou a demanda e eu pensei, eu preciso crescer, eu preciso montar o meu negócio, eu preciso formalizar. Inicialmente eu comecei a é, atender os atendimentos que eu fazia, era de unha, como manicure, é, na minha residência. E assim, foi bem diferente, né? Porque eu tinha um certo receio de como atender as clientes. E aí o espaço foi ficando pequeno e eu procurei, eu queria crescer, queria avançar. E eu sabia que podia. E foi nesse momento que eu busquei o escritório do SEBRAE e eles me orientaram como começar isso, como criar essa ideia de um negócio. Isso possibilitou que eu tivesse essa, esse planejamento e essa vontade de crescer e criar. Então foi quando eu consegui me planejar e abrir um novo espaço, contratar pessoas, parceiros. É, eu fui aprendendo como fazia toda essa administração de um negócio. Um ponto que eu sempre foco aqui e falo bastante para minha equipe é a questão do atendimento. Porque eu acredito que o que a gente faz, com certeza, muitos lugares também fazem. Né? Então, cada cliente que entra aqui no Paparico ele é tratado de uma maneira acolhedora, de uma maneira que ele se sinta em casa, ou seja, paparicado. A gente adquirindo conhecimento, orientação e fazendo as coisas com o pé no chão é, e com o trabalho duro né, do dia a dia, é, é fácil você entender que o seu caminho vai chegar em algum lugar. Então, assim, depois de tudo isso que, que eu passei, é, eu me sinto mais segura, né? E sei que estou aberta aos novos desafios, aos novos projetos, sempre planejando, então o Sebrae me mostrou que é possível quando a gente planeja, quando a gente tem um, uma meta, um foco. Todos os cursos, todas as pessoas que eu conheci através do Sebrae, parceiros que eu conquistei também, então me ajudou em vários sentidos. É, e aí sim, eu tenho essa segurança de me planejar e partir para novos projetos. E aguardem que vem mais paparico por aí. Inclusive agora, nesse último ano de pandemia, que não foi fácil para mim, porém para muitos empreendedores também, e foi o que me deu aquela esperança, né, que eu participei do Projeto ALI, a implantação de um novo serviço, que foi o serviço de cabelo, né, que até então o Paparico não tinha, e com isso eles me ajudaram a, é, a formatar uma pesquisa com as clientes já, né, para saber como seria aceito esse serviço. Então, assim, tudo muito planejado. Então, é, foi, foi muito gratificante porque eu vi que é possível, que tinha mercado e aí sim, eu tive coragem de investir nesse novo serviço. Eu acredito que o caminho sempre é planejar, perseverar e não desistir. E acredito que isso não aconteceu ou acontece só comigo. É, e foi nesse momento que eu precisei do apoio de muitas pessoas. Eu tive o apoio da minha equipe, tive o apoio da minha família e tive o apoio dos profissionais do SEBRAE, que puderam me mostrar e me orientar é, o que seria possível fazer dentro das minhas possibilidades. E aí eu continuei e estou aqui, muito feliz. Eu sou Viviane Etienne, proprietária do Estúdio Paparico e essa é a minha história.